então a pedido da tânia Rúbia, tá ela quer fazer uma blusa com motivos pequenos com sobras de linha tá então aqui eu vou explicar pra vocês como fazer vou precisar de é, motivos redondos vários deles tá e meio motivo também eu vou passar pra vocês como fazer tá bom depois a gente vai unir com outra cor então, primeiramente, eu vou fazer o meio motivo, ok? Então, aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Eu venho aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, tá? E aqui dentro, contando com essas três correntinhas, eu vou fazer ponto alto, completando dez pontos aqui, tá? Então aqui eu tenho três, quatro, e assim eu vou até completar dez. Então aqui ó, um. 2, 3 4 5 6 7 8 9 e 10 faço uma correntinha volta aqui fazendo uma carreira de ponto baixo um ponto baixo para cada ponto então agora eu vou fazer o um motivo redondo eu vou começar da mesma forma tá então, aqui eu vou fazer uma correntinha sem apertar, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Aí, aqui eu aperto, faço as três correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho dois aqui três, quatro e assim eu vou até completar 18 pontos altos aqui tá então aqui é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e vou fazer uma carreira de pontos baixos uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo no seguinte ponto baixo e assim eu vou então, aqui eu já arrematei os fios, ok? E vou começar com essa metadinha aqui. Então, olha só, o motivo ele está no direito. Então, eu olho pelo ponto alto aqui, tá? Vou pegar no primeiro pontinho, vou amarrar o meu fio, tá? Aqui eu faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, quatro e cinco, uma, duas, três, quatro correntinhas, e agora eu vou pegar o um motivo inteiro, tá? Então, ele está no direito, aqui, ok? pegar em qualquer pontinho e faço aqui um ponto baixo no seguinte 2 3 4 5 6 7 8 9 pontos baixos uma duas três quatro correntinhas e pego outro motivo, ok? E vou fazer a mesma coisa. Aqui eu faço um ponto baixo. E vou fazer nove pontos baixos um ponto baixo para cada pontinho, como eu fiz aqui. Depois eu faço as quatro correntinhas e pego outro motivo, e assim por diante. Então, chegando aqui, agora eu vou dar a volta, tá? então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou vir aqui no ponto seguinte e faço aqui um ponto baixo 2 3 4 5 6 7 8 e nove pontos baixos, ok. Faço duas correntinhas. Eu venho aqui nessa argolinha, tá? Eu pego por baixo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, tá? Esse aqui tá ocupado. Eu venho no seguinte e faço novamente nove pontos baixos que três quatro cinco seis sete oito e nove duas correntinhas tá eu deixo aqui ó certinho não torcido venho aqui por baixo e faço um ponto baixo 2 correntinhas aqui já está ocupado. Vem aqui no seguinte e começo novamente, ok? Então agora a gente vai fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Agora eu vou virar a minha peça assim. Ok, vou pegar o motivo inteiro e vou colocar aqui, ó, tá? Então aqui eu vou pegar um motivo em qualquer ponto. Faça aqui um ponto baixo, dois, três pontos baixos, um, dois, três. Quatro, cinco, seis correntinhas, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, eu fecho um picô com um ponto baixíssimo. Um, dois, três correntinhas, tá? Então, aqui eu vou prender nesse motivo. Então aqui, ó. Tem o primeiro ponto onde eu subi as correntinhas. Eu vou pular o segundo, vou vir aqui no terceiro e vou prender com um ponto baixíssimo, pegando por baixo. Então aqui, ó, tá? Então eu pulo um, aqui no seguinte, prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar nessas correntinhas que eu acabei de fazer, que tem o picô aqui tá eu então, vou vir aqui na primeira correntinha faço um ponto baixíssimo aqui na correntinha seguinte um ponto baixíssimo já fiz dois aqui no seguinte três aqui no picô quatro tá Aqui na correntinha 5, aqui na correntinha seguinte 6 e aqui na correntinha seguinte 7, ok? Vai ficar assim, tá bom? Agora eu vou vir aqui no seguinte, vou fazer mais um ponto baixo, 2 e 3. Eu vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, aqui na quarta, um pico. Faço mais uma, duas, três correntinhas, ok? Agora eu vou prender aqui, ó. Tá bom, então olha só aqui. Eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, eu vou prender então um, dois, aqui no terceiro, eu prendo pegando aqui por baixo, ok. Eu vou virar aqui do avesso um, dois, e aqui no terceiro, um ponto baixíssimo, vou virar aqui. E vou trabalhar novamente nas correntinhas que eu acabei de fazer fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto aqui então, na primeira eu faço um, um ponto baixíssimo 2 e 3 aqui no picô 4 aqui na correntinha seguinte 5 6 e aqui sete. OK? É cara assim. Vem aqui, faço um ponto baixo, tá? Aqui dois e aqui no seguinte, três. OK? Ó, vai ficando assim, ó. Desse jeito aqui. Tá? Feito isso, uma, duas, três, quatro correntinhas, ok? Vou pegar outra, outro motivo, tá bom? Vou virar aqui para vocês verem como está ficando, ó, assim, ó, desse jeito aqui, ó. Então sempre vou deixar essa parte para cima, tá? Quando eu for prender o outro, que fica mais fácil para você prender e não errar, tá? Então aqui eu vou pegar em qualquer pontinho e faço tudo novamente, ó. Um, dois, três e faço aqui, ó, tá? uma duas três quatro cinco seis correntinhas conto um dois três aqui na quarta eu fecho um picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e vou prender aqui tá aqui ó então olha só é fácil de, de vocês prenderem porque aqui eu pulei um dois prendi no terceiro se você contar daqui, você vai fazer a mesma coisa: 12 um, e prender aqui no terceiro, e esse daqui vai ficar assim, sem prender. Então, eu conto 12 um, e aqui no terceiro eu vou prender aqui, ó, tá? Pegando por baixo. Faço um ponto baixíssimo, viro aqui. é que vou fazer o ponto baixíssimo voltando aí eu vou fazer novamente aqui ó 1 um, 2 e 3 e faço novamente aqui 1 2 3 4 5 6 correntinhas e vou fazer o mesmo o mesmo que eu fiz aqui ó então aqui eu vou fazer novamente ó tá e vou prender aqui tá bom então aqui eu conto 12 um, aqui no terceiro eu prendo com um ponto baixíssimo aqui eu volto e faço meu ponto baixíssimo até chegar aqui então depois que eu prendi Tá aqui, voltei com ponto baixíssimo. Faço os três pontos baixos aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas, e pego outro motivo, tá? E vou fazer tudo novamente o que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá bom, um, dois, três. Aí eu faço essa parte, tá? E vou prender aqui, ok? Depois eu faço os três pontos aqui, faço novamente, né? O picô, a correntinha com picô, e vou prender aqui, tá? Então aqui é o seguinte. Agora eu tenho que prender com esse, tá? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou contar, um, dois Três, quatro e cinco, aqui ó, tá. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, ok. Aqui no seguinte, dois, três, quatro e aqui cinco, tá. Então agora eu vou dar uma, duas, três. 4 cinco, seis laçadas eu vou pegar bem aqui, ó tá? Então, aqui eu pego na segunda correntinha, aqui tem quatro, né? Eu pego aqui na segunda e vou fazer aqui dessa forma, tirando de dois em dois até o final. vai ficar assim tá então aqui eu viro assim vou virar a minha peça tá assim ok vou trabalhar aqui ó nesse ponto que está atravessado tá então aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá então, aqui no ponto baixo que eu fiz com a linha branca, eu faço um ponto baixo. Aqui onde tem o um ponto alto, vou fazer um ponto baixo e aqui no mesmo lugar dois. Aqui no buraquinho, faço três e quatro. Tá? Então aqui eu vou repetir, ó. Onde tem as correntinhas iniciais, eu faço um e dois. Aqui onde tem o nozinho, que é o ponto baixo, tá? Eu vou fazer um ponto baixo aqui também. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e agora eu vou virar. Então eu vou fazer mais um aqui, no mesmo lugar. Ok, então agora é só completar aqui na parte de cima, tá? Então aqui eu já fiz um, aqui, dois, três, quatro e cinco. Faço as duas correntinhas aqui. Eu pego por baixo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pego no ponto seguinte e volto fazendo ponto baixo aqui, ó. Tá da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui também. Vou completar com pontos baixos, o nove pontos, duas correntinhas e prendo aqui com ponto baixo. Faço duas correntinhas e faço nove pontos baixos, tá? E vou assim até o final. E aqui para terminar eu faço duas correntinhas, eu pulo 12 um, aqui no terceiro um ponto baixo. Para começar novamente a primeira carreira eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Dez correntinhas. Eu pego esse motivo à metade e começo fazendo daqui novamente. A mesma coisa. Tá? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.